de rebelde sendo interpretada por uma outra atriz sem ser a Anaí? É, pessoal, no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar todos esses detalhes e também um raio-x da nossa querida Anaí. Quer conferir tudo isso e muito mais? Então, ó, se inscreva aqui no canal e vem saber disso e tudo e muito mais agora! E vamos começar já a falar do perfil da Anaí, sim, o raio-x dela, Anaí, Giovana Puente, Portila e agora que ela está casada, né, de Velasco. Eu já dei um spoiler aqui, ó, pra quem não sabe, né, Anaí está casada já há um bom tempinho com o um senador mexicano, que é o Manuel Velasco Coelho. Anaí tem dois filhos lindíssimo, né? E a gente gosta muito, é uma fofura atrás da outra. Estou falando dos queridos Manuel e Emiliano, esses dois filhinhos da Anaí. É, pessoal, vamos falar um pouquinho mais do perfil da Anaí, do Raio X, né? Mas antes disso, toda vez que tem vídeo novo aqui no canal falando sobre Rebelde, RBD e agora da Anaí, tem que deixar um comentário falando o quê? Eu sou rebelde. Ah, e se você não é inscrito, ó, se inscreva agora mesmo, combinado? Continuando aqui o raio-x da Ana aí. ela que é uma pessoa maravilhosa, que a gente gosta muito, ela é do signo de touro, nasceu no México, ela nasceu no dia 14 de maio de 1983. Na carreira dela tem muitas profissões aí, é cantora, atriz, dançarino, modelo e compositora. Mas em algum momento aí vai surgir uma outra profissão da Anaí Porque ela não para mesmo E lógico, né? Primeira-dama aí do Senado também lá no México a Anaí começou bem jovem a sua carreira, né? E ela começou num programa infantil, sim, ela estava acompanhando a irmã dela, que também tem nas suas veias artísticas, né? Mas ela se destacou, em todo o final desse programa infantil, ela ia lá, cantava, soltava a voz e ela conquistou milhares de corações. E aos 9 anos, Anaí gravou seu primeiro CD, olha só, menina prodígio mesmo. Antes da Anaí se tornar a nossa querida e eterna Mia Colucci, muitas coisas aconteceram na carreira dela. E agora, vamos iniciar agora os três fatos dos fatos. Sim, vamos contar algumas curiosidades tem alguns fatos, de fato, né? Opa! Da Anaí. E eu começo falando desse fato aí que mexe com todo mundo, que Anaí já teve uma parada cardíaca. É, pessoal, grande susto aí que aconteceu no torno da história profissional e pessoal da Anaí ao mesmo tempo. Essa parada cardíaca aconteceu em 2001. Na época, em 2000, que ela estava gravando a novela Primeiro Amor, Anaí estava lá sofrendo por toda aquela questão do distúrbio alimentar. Para você ter uma ideia, ela chegou a pesar apenas 36 quilos. É, foi um período bem conturbado na vida da Anaí e querendo ou não, igual que eu falei agora há pouquinho, mexeu muito com o lado profissional também. Essa parada cardíaca aconteceu no período de férias que ela estava junto com a família, e isso foi em 2001, exatamente no dia 29 de abril. Anaí teve, passou muito mal e ela foi socorrida, ela foi até o hospital e ela ficou por 8 segundos com o coração parado. Olha só como foi delicado esse momento que assustou todos os fãs, principalmente a família, nessa situação aí com a Anaí. Então é um fato muito triste aí na história da carreira e de vida da Anaí. O segundo fato é o que eu adiantei lá no início do vídeo. Dá pra imaginar uma outra atriz interpretando nossa Mia? Não tem como, né pessoal? Anaí sim eternizou sua carreira fazendo esse personagem que até hoje sim é lembrado. Vários memes aí surgem da nossa Anaí. fazendo o papel da Mia Colucci. Muitos aí, ó, tem a estrelinha aí na testa até hoje, simbolizando todo, todo essa... Angústia, esses amores, esses amores e aquelas situações que só mesmo Mia Colucci conseguia mostrar e demonstrar na novela Rebelde. Sim, Anaí revelou numa entrevista em 2020, foi até recente, né? para uma emissora, para uma TV mexicana, né, que a Televisa não queria que ela fizesse o papel da Mia Colucci. E ela revelou, dando detalhes de como que aconteceu tudo isso. A Anaí falou assim, Pedro, que é o Pedro Damián, me dizia, você é a Mia, mas tem um problema. A empresa não quer que você faça. A Anaí pensava, como? Eu sou da casa. Mas todo mundo queria que ela mudasse. Mas fizeram testes com centenas de pessoas e pessoas até melhores que ela, dizendo aí. Mas ela acredita que quando algo é seu, é seu. Não se trata de quem é melhor ou pior. Um dia, Pedro me disse: Ninguém ficou. Venha, minha é tua e falou assim que Mia é você, Anaí, você vai fazer esse papel. E até hoje, por várias versões aí que tem mundo todo, né, e agora recentemente aí a Netflix fazendo essa nova versão, Ninguém se compara a, essa, a esse talento e a essa sintonia que a Anaí tem com a Mia Colucci Fazendo esse personagem brilhar mais e mais e é isso, não tem como a gente imaginar uma outra pessoa interpretando tão bem a Mia Colucci Não sendo a Anaí é, Isso ninguém esperava, né pessoal? Ah, e por ninguém esperava também, tem vários fatos aí, eu já revelei 15 fatos do RBD aqui no Brasil. Se você não assistiu esse vídeo ainda, então ó, selecione o card aqui, salve, e assista depois esse vídeo 15 fatos do RBD aqui no Brasil, combinado? Continuando aí esse três fatos, dois fatos, um fato aí que muitas pessoas desconhecem é que Anaí também é compositora. Eu já dei spoiler lá no início do nosso Raio X que Anaí compõe várias músicas. E ela atendeu um pedido especial do escritor brasileiro, Paulo Coelho. Isso mesmo, Ana Anaí fez questão de compor uma música a pedido do próprio Paulo Coelho. Ela fez essa uma parceria para a música Alaf e ela fez junto com o cantor Mário Sandoval. Essa música aí está também inserida né, de uma trilha sonora aí do livro, que é do Paulo Coelho, é óbvio, né? O Alaf. Então, Anaí, ó, aí ela tem mais um talento aí que é de compositora, sim. É, pessoal, muitas coisas aí aconteceram ao longo da vida da Anaí. Se você tem algum outros fatos surpreendente, mais esses três fatos que eu citei agora um pouquinho, deixe o um comentário falando um fato curioso sobre a vida da Anaí, também vida pessoal e profissional. E agora vamos ver o antes e depois da Anaí, desde que ela iniciou na novela Rebelde, como que ela está atualmente. Vocês estão vendo aí, ó? Olha só, né? Muitas coisas mudaram, muitas pessoas falam que ela fez centenas de cirurgia, botox e por aí vai. Mas quando eu olho uma foto ao lado da outra, né, que vocês estão percebendo aí, a gente vê que a Anaí parece que parou ao tempo. Ela está exatamente a minha colute lá de 2004. Não mudou quase nada, nada nada, ela está perfeita, sim. Então esse antes depois, e depois da Anaí mostra que ela tá cada vez mais bonita, leve, solta. Olha só, parece tem uma música, né? Mas Ana Anaí mostra que Mia Colucci está incorporada, então todos aqueles tratamentos estéticos que ela fez na época da novela também, brincando, né? Ela aí tá mostrando o resultado que ela continua totalmente, enxuta assim. E aí, se ela quiser também, se ela fez ou não fez várias cirurgias O problema dela e ela tá bonita, ela tá feliz, é isso que importa E antes de encerrar esse Raio X, esse vídeo especial da Ana aí, Em comemorações também à Semana Mundial do RBD, né? Eu tenho agora a música que Ana aí fala Que é a sua favorita de todos os álbuns, de todas as músicas do RBD Você sabe qual é? Adivinha! É lógico, a música favorita da Anaí no RBD é Salva-me! É, pessoal, muitas coisas acontecerem ao longo da carreira da Anaí Vários fatos, várias fofocas também, fakes new News, né? Ao longo de tudo isso que a gente acompanha da carreira da Ney até hoje. Gostou do vídeo de hoje? Sabe algum outro fato? Então você já sabe, ó. Se inscreva no canal, deixe seu comentário contando mais, vamos compartilhar desse momento todo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo!